Olá galera, a Leandro Fonseca aqui, gravando esse videozinho para você estou aqui num evento que é muito incrível, o evento do Eric Woe, é o primeiro evento do marketing de relacionamento no Brasil, que congrega todas as grandes indústrias da empresa de vendas diretas, realmente é um lugar extraordinário, realmente a gente está fazendo história, realmente é incrível. É, quero deixar alguns recados para você a partir desse áudio e desse vídeo, e um, o primeiro deles é sobre decisão, a tomada de decisão de você estar conectado com pessoas, de você buscar o conhecimento para você construir algo muito grande. E essa tomada de decisão parte é, de um momento que você vai ter que refletir sobre o que você está fazendo hoje, está te levando mais próximo dos seus sonhos, está te levando mais próximo das coisas que você deseja fazer. Bom, toda essa galera que está aqui, que você vai ver agora aqui, olha só que bacana, Toda essa galera que você tá vendo aí, olha aí que incrível. Gente, pra caramba, a gente tá no horário aqui do, da refeição, do lanche, do almoço. Toda essa galera tomou uma decisão de construir algo muito grande, algo muito legal em suas vidas. Toda essa galera que tá aqui, estão fazendo história, estão participando do, do evento, que é o primeiro no Brasil, de vários que a gente vai construir, numa das indústrias que mais cresce é, no mundo, que é a indústria do marketing de relacionamentos, que é essa indústria fantástica de desenvolvimento pessoal, de conhecimento, de muito acúmulo de desenvolvimento de liderança, isso realmente é incrível. Quero te dizer, e uma das outras coisas que, é, que eu preciso te falar é sobre o próximo evento. Se você não conhece o marketing de relacionamento, se você não conhece essa indústria, é, sugiro fortemente que você conheça, que você procure as pessoas que estiveram nesse evento, elas estão extremamente capacitadas para fazer com que você construa algo muito grande, e se você conhece, eu sugiro fortemente que você esteja no próximo evento e que traga muitas pessoas para você duplicar uma organização poderosa no globo todo. Tenho certeza que você vai conseguir. Olha que legal, gente, a energia que é incrível. O conhecimento e as técnicas que são passadas lá dentro pelo Eric Houri, que é o mestre que desenvolveu sete simples habilidades que podem te levar do absoluto zero ao teu sonho mais mais incrível maior que você possa imaginar. Tá bom, galera? Beijo no coração. Ó, ficar mais um pouco com a turma aí, dá uma olhada que incrível. Né? Sugiro fortemente que você esteja no próximo evento com a gente e realmente você vai construir algo muito, muito, muito bacana e muitas pessoas estão, vão estar dispostas a conseguir contigo. Beijo no coração, tá lá, bom demais. <risos>